E não vivia. Errei demais e não escutei o que o amor da minha vida sempre dizia. Eu ia pagar caro, e agora nessa mesa de bar, tô vendo que ela tinha razão. E rapaz...